minha amar. Na toa, ficou para me beijar. Na toa, ficou para me levar. Na toa, na toa, na toa, ficou para me amar. Toa, ficou para me beijar. Toa, ficou para me levar. Ficou para me amar. Ficou para me beijar. Ficou para me agarrar. Ficou para me levar. Ficou para ficar comigo. Eu e eu não vou negar. Até posso correr perigo, mas eu não Beijar, deixa tudo acontecer E quando o coração manda a gente tem que obedecer Tu só tá pra me levar, sou contigo ao infinito Não precisa duvidar por mais que ache esquisito Tu sabes o que sinto, é verdade, sabes disso O meu amor por ti até parece um feitiço Eu falei de desde o início, chora choro, aceito o compromisso darei tu paraíso, vem, escuta o bem que digo Não quero mais ninguém, choro agora sou contigo Quando estás paraliso, tens meu paraíso Ficou pra mim amar a Pra beijar, da tua, me beijar. tua, e vou para me levar. tua, da e vou para me amar. tua, e vou para me beijar. tua, e vou para me levar. da, tua, da, tua, da tua, Ficou para me, me, me, me agarrar, aperta forte, aperta sinto vem com tudo, não hesite, eu tô pronto, sou pra ti. o sentimento é forte, sou preciso. Sorte de lembrar um coche que yeah. o sentimento não tem fim Espera um pouco, sinta um pouco, veja o seu <risos> tocote Confesso que estou quase louco como tu eu nunca vi, vi. Tu mais do ponto até o ponto de me deixa tonto Leva-me o teu pronto, conto só contigo por aqui yeah. O que sinto não te presto apenas eu te peço Que me ame excesso, peço, choro lembra só de mim Estás no peito, dentro no meu pensamento Eu sou teu preto, esqueço o resto, não te esqueço como eu prometi <risos> Acredita, chora, só penso em ti Ficou pra mim amar, na tua Ficou pra mim beijar, na tua Ficou pra mim levar, na tua. tua Da tua, Ficou pra mim amar, na tua Ficou pra mim beijar Me põe no teu coração, tá tua, Ficou pra mim amar, tá tua. Ficou pra me beijar, tá tua. Ficou pra me levar, tá da tua. Da tá tua. Ficou da pra mim amar, tá tua. Ficou pra me beijar, tá tua. Ficou pra me levar, tá da tua. toa da tá tua. Da tua.